Eu tô aqui em frente ao museu de cera E eu vou gravar tudo para vocês eu Acabei de comprar o ingresso É o seguinte, vocês já sabem o que tá acontecendo aqui no canal, né? Você tem que ficar atento nos códigos que vão estar aparecendo aqui Porque no final desse vídeo Você vai concorrer a um gift card Então, fica ligado aí Peppa Pig aqui, minha... Muito top Vixe, o detalhe é muito... Muito real, tá ligado? Olha isso. Já entrei aqui, ó. Se liga. Ó, ó, isso Ih, eu dou beijo nesse aqui. Olha isso, ah, a realidade é muito top. Se liga. Se liga o lugar pra é top deixa eu falar um negócio para vocês eu não posso deixar de dizer para vocês que os códigos vão continuar aparecendo marquem os amigos de vocês compartilhem esse vídeo porque vocês sabem né tá rolando sorteio aqui e é. meu saludo Obrigado. deixa eu mostrar aqui para vocês as motas aqui ó se É aqui, aqui tem mais e... E é... E é... Aqui é aqui é a entrada que você compra o seu ingresso beleza é aqui O que é isso? O é isso esse é surto, é real, bicho. Se liga. Né? Eles então, contra a luz. E esse cara aqui, vocês lembram dele? Mano, se liga. Né? É muito, é muito, muito, muito real. Muito real mesmo. Né? E é isso, agora vamos entrar mesmo. Valendo, lá né? dentro, lá Beleza? Vocês estão me perguntando se liga. querem saber quanto é que paga? Todo mundo que vem aqui quer saber e todo mundo que está assistindo quer saber também quanto é que paga para entrar aqui. A gente tem um desconto por conta da agência da gente. Aí o ingresso saiu por 40 reais. A gente tem direito a um retorno. E hoje, só que não deu para me aproveitar tudo, não deu pra gravar tudo. Eu posso voltar amanhã. No final, a gente pede um ticket, tá? E eles dão para você retornar no outro dia. É, parece que vale 30 dias e aí você volta quando você quiser, a hora que você quiser. Beleza? A parte, a, assim você esteja aqui em gramado. E agora a gente vai entrar lá dentro e é isso. E sim, vou mostrar para vocês o preço normal. Se você não tivesse o um desconto, quanto você iria ganhar? Gastar. Galera, é o seguinte, ó. Aqui ó, é mostrando quanto você iria gastar. Passei. Aqui. Obrigado. Nada. Passo aqui. Se liga. Mano, isso é muito louco, é muito é a real galera, se liga Elvis Presley Eu nunca vi ele pessoalmente, só vi em preto e branco Mas deve ser muito real, muito parecido oh, Nossa Então os mais que mesmo Se liga uh -huh. Muito real É o seguinte, já entrei aqui Aqui tem o Elvis Presley E a é Mary acho que é esse que é eu sei Muito louco da galera, muito pop mesmo Show de bola, show de bola demais E o bom é, tipo. Eu tenho um ticket, eu posso voltar Na saída eu peço o um ticket E eu posso voltar novamente aqui para me gravar, tirar foto Como hoje eu tô só gravando Eu venho, eu vou gravar hoje E amanhã eu tiro as fotos para postar no Instagram e tal Se liga aqui, ó. ó O bar aqui, ó Você pode sentar no bar aqui, ó Com a galera Só não pode pedir um chope Porque nem uma cerveja, nem refrigerante Ou um suco, não sei Por conta que eles são de cera. Beleza? Então eu passar aqui agora é nós. Caraca, mano! Só quero que não dê copyright no meu vídeo, então vamos parar aqui pra gravar. Vamos gravar pouca coisa que esse, senão Vai ter copyright. Eu não quero perder minha monetização, né? Mas um lugar muito top. Muito surreal. É tipo, mano, é, é top demais, top demais, se liga, olha essas aqui. Esse aqui é o Bom Jog aqui, aqui ó, Snoop Dogg, ó E o Bob Marley velho aqui. E aí Bob, muito tá pegando Ah tá, pra papo, tá pra... Ele não tá pra papo hoje então Esses daqui eu ouvi falar muito e escuta algumas vezes, que os bichos são, os caras são muito bons, se liga. Muito real, né, galera? Ó, é real demais, ó. O nome de cada um deles: esse aqui é o John Lennon ó. John Lennon aqui, ó. Esse aqui é o meu Henry. Esse aqui é esse aqui é o Dup Dog. Olha é a fela dos Doug Dog aí, gente. E ela eu acho que já é tem uma sala aí. De todo... outro canto. Caraca, agora eu tô Indiana Jones, eu acho. Eu acho que é. Se liga galera. Olha como o um cenário é louco, bicho, Mas... E aí? E aí, fera Baton? Tudo bom? eu vou dizer um negócio. Eu vi quem mora, viu? Aí, ó, e, aqui, e é faca mesmo, ó. Foi isso mesmo. Foi isso não, espada. Sai daí, doidinho. Detalhe aqui, mano. Se liga, se liga. Ó, é aquele negócio, aqueles capuz de ferro mesmo que a galera usava no circo bicho. Se liga, galera. É muito top. É aqui. É isso. Saída de emergência. Eu acho que eu tô no lugar certo. Vamos pra frente. Então, vem aqui. Opa, tem alguém de Hollywood aqui. Oh, tem muita gente. Tem. Ó, eita. Não, não, mentira. Mentira, velho. Mentira. Vocês Sim. sabem quem é esse cara? Mentira, mentira. Oh, o macho. Quem tá aqui, ó? É do do que é aqui. Tu tá mais o que aqui, baitola sem futuro. Baitola desse macho. Tá dentro da pé, Vixe, parece um novo né? Parece um robô mesmo Esse aqui é o. o George Plane Ó, se o George Clone aí. Galera, muito bom, agora esse daqui meu Deus, que bebezinho Olha isso, que bonitinho Que olha aí ó. E esse aqui é quem? Esse aqui é aquele cara do filme Uma Noite, no museu a galera, quem lembra? Cristiano Ronaldo, na época ele era gordo <risos> E aqui o Messi, se liga, o Messi E aqui, agora, é. ó, esse cara do tipo... Chico Manizio. Mas lá do Ceará, o vives do Anísio, viu? Do viu, galera? E a galera do Maraguá tá aí, ó. Chico E esse aqui, ó. E esse cara aqui, ó. O EPS. Esse aqui, ó. Esse aí. É ele mesmo.